Olá, meu nome é Neymar, eu sou lotérico e também fundador da DoraSoft. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre quatro métodos para poder aumentar a receita da sua lotérica. Vamos lá? Normalmente existem quatro maneiras de você aumentar a lucratividade, ou seja, aumentar a receita da sua empresa. E é sobre exatamente esses quatro métodos que eu vou falar com você agora. O primeiro deles é aumentar a quantidade de clientes que sua empresa tem. Isso você pode fazer de diversas maneiras, muitas vezes os lotéricos eles têm a tendência a esperar que o cliente venha até eles, mas isso necessariamente não precisa acontecer. No meu caso eu já fui atrás de clientes através de uma técnica por exemplo muito simples, eu fui lá e fiz um malotinho, eu fiz diversos malotinhos onde eu dividi e distribuí para várias pessoas, várias empresas, próxima à minha casa lotérica, de tal forma que eu atraísse um público que eu ainda não tivesse, por exemplo, eu levei malotinhos para a empresa de imóveis que tem perto da minha lotérica, eu levei não apenas para a empresa, mas também para quem trabalhava lá dentro, e as pessoas dessa empresa de imóveis não iam lá muito normalmente na minha lotérica, agora elas vão, elas levam os jogos e as contas dela, deixam dentro do malote, porque é um tipo de serviço que eu atendo. Se você estiver pensando, ah, mas eu não gosto de malote, eu não quero fazer malote, é perigoso fazer malote, não tem problema, eu só estou te mostrando que é possível você trazer clientes que você não tinha até então. Um outro método que você pode utilizar para poder trazer uma receita maior para sua lotérica é através do método de aumentar a quantidade de transações por cliente. Isso pode parecer um pouco difícil, porque você deve estar falando, mas Neymar, como que eu vou trazer mais transação? Ele só trouxe duas contas, ele não tem como trazer a terceira ali naquele momento. E eu digo para você que não precisa ser uma transação financeira, pode ser também a comercialização, ou seja, ofereça um bolão, ofereça um jogo, você pode ter aqueles jogos de vitrine que a maioria dos lotéricos pregam. ou você pode ter também o nosso tão famoso e querido bolão. Se você vendeu um bolão, uma cota de bolão para quem não ia comprar o bolão, para quem só foi lá para poder pagar a conta você aumentou a quantidade de transação desse cliente dentro da sua empresa. E esse é o segundo método que eu tinha para falar para você. O terceiro método que você pode ter para aumentar a receita da sua empresa é aumentar a frequência de vezes que esse cliente vai até a sua empresa. Talvez você esteja pensando, Neymar, eu não consigo especificar quantas vezes ele tem que vir para trazer as contas e eu digo para você que tem sim. Sabe como? Você pode ligar para ele, você pode mandar uma mensagem para ele, dizendo que tem um jogo com o número que ele quer. Se você não sabe como você pode ter o número dele preferencial, é muito simples, tenha um método, tenha um sistema, tenha um controle de quais são os números preferenciais daqueles clientes que compram com uma certa frequência de você, e você vai poder aumentar a quantidade de jogos. Por exemplo, atualmente, aqui na Corre todos os dias. Você pode, por exemplo, sempre que emitir um novo bolão da quina, verificar se tem os números preferenciais daquele seu cliente especial. E aí você manda uma mensagem para ele: ó, oh, vem aqui buscar o seu bolão porque eu tenho um bolão com o número 15, que é o dia do seu aniversário, e com o número 17, que é o aniversário da sua esposa. Gente, acredite, conheça o seu cliente melhor, melhore a relação com ele e você vai vender mais para ele. Ele vai vir só para buscar o bolão, ou talvez vai comprar o bolão de você sem nem pisar na lotérica. Ele já vai falar: Separa minha cota de bolão que amanhã eu passo aí para pegar. Só que ele não ia vir amanhã para passar para pegar, porque ele não tinha o um bolão para comprar. Só que agora ele vai ter. Agora eu vou te passar o quarto método que eu conheço que você pode aumentar a receita dentro da sua casa lotérica, que é aumentar os preços. Talvez você me fale, Neymar, você está ficando maluco. Dentro das casas lotéricas, ou a gente presta serviço para caixa que já tem o preço tabelado, ou a gente vende os nossos bolões que também tem o um teto pré-determinado. Eu diria para você que se você acha que esse é o único jeito de você aumentar o preço, você está muito enganado. Porque mais do que aumentar o preço, você pode aumentar o valor. E isso mesmo que você entendeu: o valor. E aí você fala, cara, esse Neymar é louco, ele acabou de dizer que preço não dá para aumentar e o valor dá para aumentar? Dá. Qual é a diferença entre preço e valor? Preço é aquilo que a pessoa desembolsa para poder pagar e valor é aquilo que a pessoa considera em relação a um serviço ou até mesmo a um produto. Se você fizer o que eu acabei de te explicar agora há pouco e criar uma relação mais forte com ele, onde você diz o número 15, a dezena 15 eu tenho aqui que é o dia do seu aniversário, ele começa a perceber que você está dando mais valor para ele do que as outras empresas e aí ele começa a ver a sua empresa de um jeito diferenciado e ele vai começar a prestar mais atenção sobre a sua empresa e vai pagar aquele preço que você tem, porém vai ter um valor muito maior para ele, ou seja, o custo benefício aumentou e ele vai vir direto para a tua empresa. Eu vou te dar aqui o quinto método que eu não tinha falado antes e se você ficou até o final você vai ganhar ele de brinde. Qual é o quinto método? É você criar novos produtos e novos serviços dentro da sua lotérica. Se você acha de novo, ah, Neymar, a gente tem valores e informações padronizadas, a gente não pode aumentar, você pode. A Caixa Econômica tem algumas regras para novos produtos e se você não é lotérico, você está livre aí para poder escolher os itens que você quiser. Aumente o leque de produtos e de serviços que você pode oferecer. Por exemplo, se você está dentro de uma casa lotérica, você pode, por exemplo, vender mídia. Se você está dentro de uma empresa que já tem um leque de serviços pré-determinados, você pode aumentar ela também. Como? Se você vende uma mídia, você pode ganhar um pouquinho mais. Se você está dentro de uma lotérica, você pode talvez vender carnê de GPS. Se você estiver dentro de uma lotérica, você talvez pode vender porta-cartões ou porta-crachá, como chamam em regiões diferentes do país. É isso que eu estou te dizendo. Observe o que o seu cliente pode ter de interesse e comece a oferecer isso para ele, comece a oferecer vantagens, valores para eles e eles vão perceber você como uma empresa parceira e interessada verdadeiramente nele, não apenas no dinheiro que ele pode proporcionar. Espero que esse vídeo tenha valido a pena para você, se te ajudou clique em curtir, pois é assim que eu sei que eu estou ajudando você e a sua empresa a crescer mais e também já clique em se inscrever no nosso canal. Desejo para você, como sempre, sucessos e produtividade.